Eu sou o Júlio César Arrebola, estou aqui para falar de uma coisa hoje muito interessante. Que eu tenho dificuldade, que você tem dificuldade, que absolutamente todo mundo tem dificuldade. Nos adaptarmos. Enfrentarmos situações novas e assumir as mudanças e as dificuldades que elas trazem na nossa vida e caminhar. Veja, por exemplo, você saiu do colégio azul e foi para o colégio... A linha de cristal. Você chegou no colégio, no outro colégio, você deixou para trás um conjunto de amigos, você vai ter um conjunto de gente nova para ser conquistada, para você ser aceito. Aqui você era aceito, lá você vai ter ah, que ser não. aceito. Aqui você tinha um material, lá você vai ter outro material. Aqui a administração é uma administração religiosa, lá é uma administração governamental então são posições diferentes são realidades diferentes e nessa transição de uma realidade para outra nós temos que fazer nunca nós fazemos uma adaptação em relação a uma situação nós fazemos múltiplas adaptações e essa é a grande sacada eu preciso chegar nesses contextos chegar nessas realidades e fazer as mudanças da forma mais gradativa possível eu não posso perder minha essência em primeiro lugar mas eu tenho que me adaptar a esses fatos e a essas situações novas e ir fazendo ajustes. Importante, não queira assumir tudo de uma vez da nova realidade. Vá, vá caminhando devagar, vá fazendo devagar. Faça uma coisa de cada vez. Aproxime-se das pessoas gradativamente. Não queira levar todo mundo para fazer a noite do pijama na sua casa. Oh, não, a noite do pijama é ruim. Passou até sete anos de idade de novo. Não. Tá. Mas assim, não assuma tudo de uma vez. Caminhe passo a passo. Passo a passo. Gradativamente. E você encontrará as respostas, porque as respostas estão no ambiente e você sabe que las e utilizá-las. Ok? Até mais.